DJ Douglas Menor MR. <risos> e é mais um. Ai que saudades dos meus tempos de moleque De quando eu era simplesmente um pivete E não tinha aquela maldade com o mundo Não conhecia o artigo 57. Mais ou menos foi crescendo, se desenvolvendo Plantado na madruga, desfrutando do veneno A falta de opção de não ter um pai ausente Só alimentava o ódio, a maldade em sua mente infrator inocente, infelizmente Desequilibrado, maloqueiro, inteligente Gente, aquele abraço apertado, leal e verdadeiro Em um aperto de mão naquele que se diz parceiro Que tava ali primeiro, perante ao desespero Tinha a facilidade de multiplicar dinheiro Mas não se deixou levar, controlou suas emoções. O céu é o limite, nós mantendo os pés no chão E qualquer decisão, qual seja a ocasião Mantendo sua postura e olha o vulgo de ladrão Ai que saudade dos meus tempos de moleque, de quando eu era simplesmente um pivete, e não tinha aquela maldade com o mundo, não conhecia o artigo 57. Ai que saudade dos meus tempos de moleque, de quando eu era simplesmente um pivete, que não tinha aquela maldade com o mundo, não conhecia o artigo 57.